e só you... olá pessoal tudo bem com vocês miguel alves aqui muito bem-vindos a mais um vídeo do canal miguel alves empreendedores digital Galera, um problema que tá acontecendo demais um problema eu vi falar que problema tá bom que todo mundo aí está enganado já as, as pessoas oferta aí muitas coisas e mentiras né sei lá e essa ficando pelo youtube internet inteira Então, nesse meu canal aqui tá no é um canal que eu vou apresentar muita coisa que interessante para vocês tá problemas situações tá que ao coloco ocorre também em meus projetos tá bom então aqui ó essa aqui só para vocês tem um norte tá é um conta restrita então vim falar para vocês aqui sobre restrições tá e como você solicitar né? não é nem como resolver tá não é como você solicitar galera porque é muito difícil você poder recuperar uma conta restrita tá então hoje tá muito mais complicado né ainda em 2022 e, e aí cara daqui para frente para ficar mais pior ainda para a gente trabalhar com o Facebook Ads, por várias diversas aí situações, tá bom? Mas é mais complicado para recuperar contas também, inclusive, certo? Então, se você já gostou da ideia desse vídeo aqui, dessa aqui embaixo, cara, já se inscreve aqui no canal, dá aquela força aqui, tá bom? Deixe, deixe seu like, seu comentário, se você quer novo, que chegou aqui, também, cara, dá uma força para mim, tá? Já, já se inscreva aqui, vamos lá, vamos bater 2K, ok? Pra gente poder ficar mais animado. Porque quanto mais vier escrito pra mim, vier pessoas comentando, as pessoas interagindo com meus conteúdos, cara. Tá? Que aqui eu vou pregar para vocês aqui. Só prego para vocês, quem me conhece já sabe. Só prego para vocês a verdade. Sem maracutar, sem coisa enrolações de gurus, beleza? Então vamos, vamos pro nosso conteúdo aqui. Eu gosto de poder entregar para vocês aqui de uma forma bem simples aqui. Bem, bem, bem, bem direto ao ponto mesmo. Fechou? Bora! Então, galera, tô aqui dentro da minha conta, beleza? Você já pode reparar, já pode olhar de cara aqui bem escancaradamente, ok? Ó, muitas situações aqui, o problema aqui dentro, tá bom? Aqui ó, página com, com restrição, tá? É, você vê que a minha, a minha conta também já tá desativada, certo? Temos aqui também ele informando aqui as restrições, tá bom? Então, tem aqui, você pode ler quando você, né? Você é se deparar com essa situação, certo? Mas como resolver isso aqui? Né? não é nem resolver, galera. Como eu falei, é você solicitar, ok? Não adianta falar para vocês aqui: ah, vocês vai fazer isso aqui que você vai resolver. Não é, cara. Por mais que você envie, envie pessoal, o documento, tá? O Facebook ele é muito rigoroso, tá? Ele vai ver se o se seu documento está conforme está tá bem, bem claro. Passa confiança para eles se realmente vai estar tá, nos padrões, tá? Que eles, pedem tá bom para poder ver se vai, vai liberar a tua conta né eu vou mandar o um documento eu vou e vai liberar a tua conta não existe isso aí não tá bom então é, eu já eu já fiz também é, vários testes também inclusive com isso tá? eu já tive diversas contas minhas também restritas né eu mandava um documento cara e nunca era realmente aprovado nunca nunca tá bom ah, a imagem tem que ser do fundo preto Tá, realmente a, a, a, tua, a tua foto tem que estar tá com fundo preto, realmente, tá? A minha, a, a minha imagem tem que estar tá dentro dos padrões, certo? Beleza, entendeu? Tem que estar tá tudo ali conforme, certo? Tudo é um conjunto, tá? Mas isso não significa que eles vão liberar a tua conta, tá bom? Então chega de ficar com enrolação aí, tá? Que as, as pessoas ficam guruzinho aí, os pãezinhos aí, fiquem informando pra vocês, tá? é né Na internet, no, no YouTube, tá? Enfim, tá bom? Fica falando por aí que é, você vai, faça isso aqui que vai dar certo ó, foi, mete isso aqui que vai dar certo. para de enganar as pessoas, tá? Aqui no meu canal você não vai ver isso não. Aqui você vai ver a minha realidade, ok? A pura verdade, o que eu prego, que, que eu prego ensinando, tá bom? Aqui no meu canal no YouTube e também, né, no meu Instagram se você também quiser me seguir também me segue também, ó, no arroba Projeto Miguel Alves, Segue aqui também, tá? No meu Instagram, beleza? Então vamos, lá. vamos, vamos é, tentar aqui, tá? Vamos fazer aqui um, uma solicitação do documento, né? Tá? Vamos solicitar é, para que o Facebook ele ele verifica o nosso documento, tá? Vamos tentar para ver se ele vai liberar, tá bom? Esse vídeo aqui vai vai ser eu vou acompanhar ele, tá bom? é o prazo, cara, que que eles ele, ele para eles poder tentar assim para você tentar re recuperar sua conta, cara, demora muito, tá bom? Demora demais. Então não tem prazo. Eu tô com conta também com com problema, com o mesmo problema, certo? Cara, já tá com duas semanas, tá bom? Duas semanas e o Facebook ainda não me deu o tá sobre essa conta então vamos que tentar que mais um tá para vocês ver de perto todo o processo beleza então quando você chegar aqui ó nesse relógio aqui clicar aqui ó quando você vê aqui ó em visão geral da conta você já vai ver né, os problemas que vai estar tá ocorrendo ok então eu, eu tenho aqui ó contas do Facebook então a minha conta mesmo já tá restrita ok certo beleza agora vamos aqui ó e pede que eu confirme sua identidade e solicite uma análise certo aí você precisará confirmar sua identidade conosco para fins de segurança depois você pode é, depois você poderá nos informar se deseja solicitar uma análise da restrição da sua conta beleza então vamos aqui ó solicitar análise vamos clicar aqui certo olha só aqui ele já me pede para confirmar a identidade ó, so, ó confirme sua identidade solicita um análise tá você pode ler isso aqui tá bem tranquilo cara leia tudo que vocês puder ler de informação que o facebook vai estar te, tá te passando leia que é para você entender ok então você vai clicar aqui ó, em começar beleza aqui ele pede também isso aqui você vai marcar isso aqui ó isso aqui para confirmar né que que você é humano beleza clique aqui em continuar certo e aqui ó, ele pede para você inserir aqui okay, o seu documento. Tá, vamos clicar aqui nessa imagem e aqui eu vou pegar o meu documento que tá aqui, né? É aqui, aqui no, no e aqui eu vou pegar o meu documento que tá aqui no, nas minhas pastinhas aqui, certo? Vou pegar aqui ó, vou aqui no Road. E aqui, galera, esse aqui é um processo que você deve estar tá executando, tá sem enrolação mesmo. Vou procurar aqui o meu RG, beleza. Clicar. Aqui. Bom, vocês pode ver aqui dentro, ó, Já tá aqui já, o meu RG aqui dentro, certo? Eu clicar aqui, ó, em continuar, certo? Ó. Dá uma olhadinha aqui, tá? Você vai, você vai clicar aqui, ó. Embaixo aqui em continuar. Clica. E beleza, tá? Aqui, ó. Vamos continuar novamente, tá bom? E falar aqui, ó, estamos analisando suas informações. Você poderá continuar e solicitar uma análise da sua conta, beleza? Clique em continuar, beleza? Olha aqui, solicite uma análise das restrições de publicidade, ok? Então você vai aqui, ó, porque você, é, porque você está solicitando uma análise, tá bom? Não tenho certeza de qual política foi violada. Acredito que houve um uso né, não autorizado de minha conta do Facebook, outro motivo. Então você coloca aqui, ó. Não tenho certeza de qual política foi violada, então clica aqui ó. clica em, em enviar, ó, tá? Então, e aqui ó, já pede, aqui tá vendo esse topo ó, já pede para você concluir, certo? Concluir, já tá concluído já, você clica em fechar, beleza? E aqui ó, o botãozinho aqui já foi, feito já essa solicitação, aí agora você tem que aguardar, tá bom? Aguardar, cara, aqui agora é só a boa vontade do Facebook, tá? Aqui é só a boa vontade agora do Facebook, aqui não tem essa não, ah... Se eu, for, se eu for solicitar aqui, eu vou resolver. Cara, chega de... Para com isso, tá bom? Isso aqui é uma, é uma, é uma paranoia aí. Certo? Então, isso aqui é, é um... Não tem prazo. Não tem prazo, tá bom? Aqui vai 10 dias, 15 dias, vai um mês. Tá? Um mês e pouco, tá bom? Vai dois meses, ok? Então, não tem essa não, ok? É... do facebook peguei e liberar ontem, liberar com 5 dias, 7 dias. Isso é mentira, tá bom? Eu tenho... Eu, diversas contas já tive já, na verdade. Muitas contas restritas, certo? Então, é, eu estou passando para vocês aqui a experiência, eu, eu vi que esse problema aqui, né, nessa outra minha conta, certo? Eu falei, não, eu tenho que mostrar isso aqui para a galera, eu tenho que compartilhar isso aqui, para a galera entender, né, como é que funciona, ok? É um problema, né, assim como este. Então, galera, isso aqui foi o nosso vídeo de hoje, tá, bem direto que é um ponto, sem enrolação, tá bom? E para passar para vocês aqui, tá, essa situação aqui, que, poxa, é muito foda demais, ok? Então, cara é isso acontece a gente que trabalha com Facebook é sempre vai estar tá passando por essas situações tá bom não tem como para a gente fugir Ok e vai ficar mais complicado ainda vai ficar mais ainda né difícil para a gente poder trabalhar né daqui para frente Beleza então é isso mas é que é normal é isso aqui a gente não tem como a gente mudar a gente tem que seguir o fluxo tem que aprender os processos seguir o fluxo tá bom mesmo assim com esses bloqueio com essas restrições certo então esse aqui foi o nosso conteúdo de hoje galera se você já gostou que deixa aqui embaixo o seu o seu comentário o seu like tá bom compartilhe também com as pessoas que eu tenho certeza que vai ajudar muito aí a gente tá vamos seguir nesse processo aqui ok então eu, eu não vou prometer para vocês aqui como eu falei para vocês não vou prometer que é, é há ah, é tantos dias é 15 dias 20 não eu não vou porque eu eu não mando no Facebook tá então que ele pode levar 30 dias ele pode levar é três meses tá bom para resolver o teu problema eu tô com duas como eu já falei tô com duas duas tá bom duas é, contas que já que estão com duas semanas tá duas semanas que ainda não me resolveram ainda o problema Ok então cara é só solicita aqui e deixa aí tá e deixa para quando eles tiver algum retorno mas eu te falo também outra dica muito importante não fica aqui é preso a isso aqui tá bom? Tenha um, uma, uma contingência, tem um outro BM para você criar seus projetos, para você fazer né? Da, da continuidade aos seus negócios. Não fique preso, tá? É isso aqui, porque isso aqui, meu amigo, isso aqui é dor de cabeça, tá? Você tem que aguardar aí para ver se eles vão liberar para você, que é muito raro, muito raro desse poder liberar para você. Beleza? Então esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de coração, tá bom? Que Deus te abençoe. Fica com Deus e até o um próximo vídeo.